Salve apaixonados pelo churrasco, hoje um sábado na brasa vamos fazer um review de nossa parrilla Atacama E é isso aí apaixonados pelo churrasco, Parrilha Atacama é uma aí residencial para quem gosta daquele assado em família, res, é, receber os amigos e o grande diferencial dela é a gente ter o firebox no meio centralizado tá? Lacaute de confirmação que já vem incluso é, de fábrica já, e principalmente, né? Uma grelha uruguaia ou de uma grelha argentina, né? Essa é configuração principal, porém, se o cliente quiser ter duas uruguaia ou duas argentina, também tem essa possibilidade é só solicitar a nossa equipe de vendas, que eles fazem essa alteração bem tranquilamente, sem alteração de custo. Vamos iniciar falando pelo Firebox, então? Firebox centralizado, tá? Firebox tem tinta alta temperatura, tá? No meio aqui, a gente tem esse gradeado, que é todos os nossos equipamentos, todos os nossos Firebox tem, tá? para cair somente o braseiro necessário. eu falei, duas grelhas, as duas grelhas com regulagem de altura. Tá? A gente pode, pode trabalhar com alturas diferentes. Aqui no caso a grelha uh, Uruguai é um pouquinho mais alta, a grelha Argentina um pouco mais baixa. Quem não sabe a diferença, eu vou deixar um link aqui no um card para vocês Entender qual que é a diferença da greia uruguaia para a argentina, principalmente na hora do, do churrasco, né? A argentina, ela vem com o, faz, o coletor de gordura, né? A uruguaia, obviamente, não é possível. Toda gordura vai acabar pingando no, no braseiro ali, dando uma maior defumação. Outro detalhe bem importante aqui. Vem com o nosso varazinho de defumação. Isso aqui dá um charme para pendurar aquele abacaxi. Então, e aqui o bacana é que a gente tem... Com a FireBot centralizada, a gente tem uma geração bem grande aqui de calor, né? Então a gente estava botando os legumes mais mas para laterais, que precisa um pouco menor de tempo de coção E o abacaxi, que é legal botar aí um foguinho um pouquinho mais alto, né? Depende, obviamente, de tempo de assado. A gente consegue colocar no meio aqui, gerando o quê? calor, fumaça, dando aquele gostinho do assado na parrilla sem igual. Seguindo, então, as grelhas ah, originais de fábrica, ela vem com aço carbono, tá? Mas se o cliente optar por o Ossinox, também tem a disponibilidade, a gente está fazendo essa alteração uh, pelo asinox obviamente, com alteração de preço, né? Toda a estrutura dela em aço carbono também, porém, na parte onde ela tem a pintura, com uma exceção aqui da Firebox, aqui a gente utiliza tinta eletrostática, uma das tintas mais, uh, com maior resistência que tem no mercado, aí garantindo qualidade e durabilidade no produto aí, por um longo período. E aqui a gente tem a nossa grade de, de apoio, né aqui a gente está utilizando para botar nossa lenha, isso dá um, um charme na parrilla, né? E aqui a gente tem um acessório, que é um item adicional, nosso espeto de costela, o ideal para fazer uma janela. E ainda aqui temos o atizador de brasa, né? Também ele acompanha no produto aí como brinde para nossos clientes. Itens adicionais, opcionais de cada cliente. Então a gente tem primeiramente aqui, nossa tábua de apoio, tá? Então, a gente coloca o sal, inteiro tempero e tal. Talvez então, esse é um item adicional, e um muito, muito bacana, hein? que eu gosto bastante de usar, é uma costelha de costela. Esse aqui também é o item que a gente consegue colocar adicional. Vou mostrar para vocês como que a gente coloca. Para quem gosta de fazer aquela janela da costela, na parede fica perfeita, suculenta, do jeitinho que a gente gosta. Então para a gente instalar né, o espeto de costela O legal dessa parede é que a gente consegue trabalhar com uma grelha Diferente da parede de aroma que a gente tem que tirar Toda a grelha e o varal de difumação Aqui não, aqui a gente consegue trabalhar Então eu vou tirar a grelha de distância botar aqui no, na nossa guarda de apoio Estou tirando a grelha argentina agora E a gente vai tirar a estrutura dela aqui, os dois Fs né, de suporte de grelha E a gente vai botar nosso item adicional Aqui é nosso varal, nosso espeto, para fazer uma janela de costela. Ele é um tamanho um pouquinho reduzido, tá? especial para a janelinha mesmo. Então a gente consegue colocar ele na lateral aqui. Não precisa tirar o varal de defumação, não precisa tirar, só vai tirar uma das grelhas, né? utilizando a outra aí, para é desde fazer uma salmoura ou começar a fazer um assado, algum acompanhamento na hora de preparar aquela costela. Eu digo de fogo de chão, essa aqui é a na parrilla, mas também que fica muito boa. E tem tomado o gosto da galera aí no mundo do assado. E é isso aí, legião de assadores apaixonados pelo churrasco. Se você gostou da nossa parrilla Atacama, clique no link aqui. Eu vou deixar na descrição do vídeo, entra em contato com a nossa equipe comercial. E na próxima a gente está junto no sábado, na um abraço. Valeu!